Bid. Opa! Alô! Oi! Ei! Oi! Fala de novo! Pera aí, passando o caminhão! Oi! Fala aí! Fala mano! Tô me fazendo vestibular, cara! Oi? Oi! Alô? Oi! Caramba, até ajeitar essa papelada pro vestibular. Vem cá, você já ajeitou sua papelada vestibular? Aham, uhum, tudo, tudo perfeito. Até o cartão de confirmação, tudo certinho? <risos> até a prova, Vinícius, eu fiz ontem. Para aí, mas cara, o Enem foi semana passada. Pra onde você prestou vestibular? <risos> claro que eu prestei para... É isso! Bruno, você sabe se a Shelly do cartão de vacinação do meu padrasto tem que ser autenticado em cartório? Ele tomou BCG? Não, não, só é hepatite B mesmo. Ah, não, então é tranquilo. Você faz o seguinte, você pede para ele rubricar embaixo. Do lado, você pede para ele escrever a citação favorita de Shakespeare. Aí atrás, você faz, manda ele fazer um coração com a flecha uma caneta preferencialmente dourada tendendo ao prateado. Ah... Cara, você acredita que o Luan falou que fez a prova e deu tudo certo? Tudo? Tudo, cara. Deu tudo certo? Tudo perfeito. Certo ou não? Perfeito. Perfeito? Pois é, perfeito. Perfeito. Perfeito. Perfeito. perfeito. Bom dia, senhor vestibulando, ah. é um prazer tê-lo conosco Olha o céu como está lindo! Para se encaminhar até a sua sala, siga por aqui ah. Vamos, eu vou fazer, eu vou fazer a prova. Vai ter prova. Vai ter prova. Fazer a prova uhum. chegou atrasado, né? Uhum. Olha, uhum. Meu filho, fica triste, não. se aveste não vai fazer a prova, né? Quer fazer? Uhum. Pode entrar, mas aqui, cadê o cartão de confirmação? Um porta, oh. Oi, Bruno, é, desculpa deixar a mensagem na sua caixa postal, eu tentei te ligar outras vezes e não consegui. Bom, você já deve estar fazendo a prova, né? Oh. Oh. É, cara, eu queria te dar uma notícia, assim, é, você viajou para fazer sua prova, você sabe que você podia ter feito ela aqui, né? Bom, de qualquer forma, cara, boa sorte aí, tomara que tudo dê certo, valeu? Bom recorde. Corri bastante, hein? Correu. Não adiantou muito não! Nada. Não adiantou nada. Ah, você é... vê a diferença de realidade e expectativa, expectativa. né? Mas não, não, não na verdade, o seu também foi uma realidade. É uma realidade alternativa. É. Pode ser uma realidade pra você. Que se Abusa programa. A sua que e entende que, isso, que não porque você vai fazer a prova em outra cidade, você, você tem precisa... que ir para essa cidade. É, exatamente. Beijo Manaus. Toda quinta-feira no canal do Chigres, a nossa websérie. Nós estamos no terceiro episódio. Terceiro agora, episódio. Faltam né? mais dois. dois. Inscrevam-se, compartilhem, comentem com os amiguinhos, aquelas paradas todas que vocês fazem e na fica internet. fica de olho aí no que vem pela frente.